Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre a serenidade. A serenidade é um estado de espírito, é um modo de ser. Então, o mundo está se acabando e você está tranquilo. O gerente do banco diz assim, ó, o negócio é o seguinte, o que se emitiu, você vai ser devolvido, vai fechar a tua conta, vamos encerrar todo o teu processo, vai perder o cartão de crédito. Quando ele começa a acontecer tudo, e a, você tem que manter a serenidade. Que é isso? No meio do caos, você está lá sereno. E o interessante é que como começa a mudar tudo. Eu estou falando isso pelas minhas experiências, pelas coisas que eu vivi. Eu sempre fui muito assim, atarefado. Atarefado que eu sempre encontrava coisas para ficar fazendo, muito rápido. né Eu sou o padrão de comportamento 7 e, todo certo, tem uma, um diagnóstico interessante, TDAH. Na verdade, ele é TDAH, né? Ele é muito intenso. Não adianta tomar remédio, porque depois você volta para tomar remédio, você volta, o que é? Mas, quando nós não estamos na serenidade, nós não conseguimos enxergar como funciona. Nós não conseguimos enxergar o todo. Nós enxergamos um pedaço da coisa e enxergamos aquilo muito tumultuado. Ah, então, eu, as decisões de uma pessoa que não está serena são geralmente erradas. Ele pode até acertar, mas não porque ela acertou pensando em acertar, mas porque acertou. Ele deu um tiro lá para cima e acertou um passarinho, um passarinho, ele caiu ele. Mas ele não fez nada para acertar, ele simplesmente atirou lá para cima. Né? Então, é, eu sempre fui muito hum, esvoaçado. Esquece a chave aqui, esquece a chave lá, esquece o um documento. Nossa, sempre foi assim. E, né, e afora, magoar as outras, você magoa, porque quando você não está sereno, você fala que não deve, você machuca pessoas. Bem, como eu né, tenho esse trabalho, trabalho né, com o método Ash. E no método Ash tem o quarto caminho, que é aprender a ter a serenidade. Quando você começa a entender como funciona isso, a serenidade é um estado de espírito que chega. Não é algo que você saia, vou ter serenidade. Você tem que trabalhar de modo diferente. Você tem que trabalhar autoconfiança. Você vai ter que trabalhar presença. Entende? Então, a gente pode chamar de controle, mas não existe um controle emocional. Você tem que estar presente, íntegro. E estar preparado para que deram vier. que estar preparado, a não sabe o que vem. Como é que eu vou estar preparado para aquilo? O que eu quero dizer é estar com o estado de presença. Se acontecer uma coisa ou acontecer outro, você estar inteiro. Estar em paz. E aí você começa a observar que tudo começa a mudar, tudo começa a ficar fácil. Tudo passa a andar mais lento. Quando né, você tá, não tem a serenidade, está tudo agitado. Quando você encontra, aí as coisas andam lentas e você consegue ter um, uma performance diferente. Você consegue agir diferente. Você consegue obter resultados diferentes. Então, é simplesmente, respira e aguenta. Lembrando que aí vem o medo, porque a gente sempre está com medo disso, medo daquilo, e se der errado, e se não sei o quê, né? esquece o medo. né? Faz com medo mesmo. E o medo vai desaparecer, e a ansiedade vai desaparecer, a insegurança vai desaparecer, tudo vai desaparecer. E você vai começar a andar como se fosse andar sobre as águas. É né? uma analogia, simplesmente. Então, nós estamos nesse mundo todo agitado e quando você encontra essa serenidade, essa paz de espírito, tudo funciona diferente. E é tudo uma questão de, de, de posicionamento. Tá? É você ter uma postura. Respira, no seu tempo, postura, mantenha a calma. Você vai começar a enxergar as coisas de modo diferente. E é lindo, é muito gostoso, é muito bom. Você vai perceber que o tempo anda devagar. Não é que você vai fazer as coisas devagar, não é isso, devagar. É, o tempo anda devagar, você aprecia as coisas que estão acontecendo. Você aprecia as coisas boas e aprecia as coisas ruins. Porque não existe coisa boa e não existe coisa ruim, né? A coisa boa a gente faz, e conta e aceita, né? Se você vem com, tá em paz, está tranquilo, vai para a praia, vai passear, vai comer um sanduíche, eu agora há pouco, né? Fico lá no meu apartamento e comi um sanduíche com salsicha e tomate em um pão. Ai, que delícia! Você sente e aprecia. E as coisas ruins são as lições. Tudo o que nós estamos colhendo é algo que nós plantamos. Então, se eu começar a reclamar lá, porque minha conta está estourada no banco, porque eu estou endividado, é porque você proporcionou isso, você fez isso acontecer. Agora, quando isso acontece, aí sim, vem a grande lição. Né? Acidente é aquilo que aconteceu. Né? Você bateu o carro, é... o teu grande amor foi embora, não importa. Qualquer coisa que aconteça em que machuque a morte de alguém tem uma lição aí é. tem uma lição muito maior do que o próprio problema então de qualquer maneira a gente vai sair ganhando não importa se a coisa boa é boa se a coisa é ruim eu aprendi uma lição né se eu não aprendi vai repetir vai ser repetir vai acontecer novamente quando eu aprendo muda tudo então busque a serenidade Busque a paz de espírito. Todo o resto ele será acrescentado. Está né? na Bíblia. Né? Tudo vai ser acrescentado. E vai. E é maravilhoso. E eu posso falar isso de cadeira. Né? De poltrona sentada. Porque eu passei por isso. E é uma delícia. Cara, ah, você não tem ideia. É libertador. Então, comece a buscar a tua serenidade. Né? O autocontrole. O autocontrole é aceitar as coisas como elas são. Se você tem dificuldade de fazer isso, entre né? Aperta o botãozinho aí, curtir mais esse nosso vídeo, entre no canal, se inscreva, vai para o nosso site, vai nas nossas redes sociais, né? nosso site é Show de Bola, tem muita informação lá. Beleza, pessoal? Compartilhe com outras pessoas, me ajude, né? me ajude a, a, a divulgar esse conhecimento. Um beijo em seu coração, tudo de bom para vocês e vamos ser felizes com serenidade. Um abraço. Tchau. Fui.